para 7 horas Desista, comece de novo, recomece, tente uma, duas, três, mil vezes se for preciso. Mas não entregue os pontos, nunca. É o que eu acho.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 Nós, né? Nós, profissionais. Mas a gente, nós entendemos tudo. Nós para Então, qualquer conselho de classe da área da saúde que habilitar o professor... Descubra que... sua missão de vida e ajude os outros em alguma coisa que eles queiram muito. <risos> Faça isso e receberá os merecidos louros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 Boa noite! Boa noite, boa noite! E aí? Gostaram de ver o Beleza Invisível 1? Quis começar com este filme que eu fiz já tem alguns anos. Estou bem diferente, né? Eu estava aqui assistindo também. Para poder mostrar para vocês que nós pudemos realizar nossos sonhos. Basta querer. Então... Vou falar um pouquinho hoje de 12 anos de biomedicina estética. Pediram para eu fazer uma live, ia ser pelo Instagram. E eu falei, não, não vou fazer pelo Instagram, não. Vou fazer algo mais fechado dentro do nossa, da nossa plataforma. E assim a gente consegue se comunicar mais com vocês e vocês também com a gente, comigo. E Enfim, é um bate-papo, tá, gente? Não é uma aula, não é nada, é um bate-papo. E um pouquinho da história. Até porque, nesses 12 anos, o que eu já ouvi de pessoas perguntando: Ana, como foi? Como foi naquele dia? Como foi depois? Conta um pouquinho. E eu sempre, né, contando as minhas histórias, né, para ah, este ano eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou contar, gravar essas histórias para que fique aí, né, registrado. E todo ano a gente vai trazendo novidades e contando não só o que passou, né, lá atrás, mas o que vem acontecendo e o que eu penso de futuro para nossa área, para biomedicina estética também. Então, boa noite. Eu não tô com, não tô vendo o chat aí, mas vem aí no boa noite, fala de onde vocês são, nome de vocês, de que cidade, vocês fazem pós ou não. Vão escrevendo aí no chat pra gente poder, para poder conhecê-los, saber quem sai comigo, né? E a gente e o pessoal aqui vai me retornando, quem que tá aí, né? Para eu dar boa noite para vocês. Enquanto isso, eu quero que vocês se comuniquem, façam perguntas, bom, já se preparando aí para eu não ficar aqui falando aqui com a câmera achando que eu tô sozinha, tá, gente? Por favor, né? E aí, Daniel, como tá aí? Eu sou um Boa noite, Carla, Natália, Raquel, obrigada, Raquel, vai me falando dos comentários, ele é tímido, mas ele me fala, agora, pronto, é ao vivo, né, gente, assim. é assim. É... Bom, nesses 12 anos, né, eu sou muito feliz de né, ter conhecido muita gente, muita gente, muita gente, de ter... Nossa, ter visto muitos profissionais, não só biomédicos, mas biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, vindo para a estética e mudando de fato de vida, né? Então, isso me deixou assim, me deixa muito, muito satisfeita, muito feliz e realizada, né? Falar, poxa, eu fiz alguma coisa que realmente está ajudando as pessoas isso é bom. E eu vivo é, escutando estudando sobre... É, filosofia e outras coisas E aí tem, tem uma filósofa que eu sigo Tô aqui arrumando meu cabelo Que eu tô aqui, né? Me arrumando aqui na câmera E que ela fala uma coisa que... Que ela falou uma coisa outro dia Que eu pensei bastante Ela falou que todo mundo tem uma palavra para deixar no mundo Todo mundo tem uma missão para deixar no mundo Né? Um, um feito, né? Qual será o seu? Aí eu pensei, falei, bom, eu acho que um feito eu acho que eu consegui, esse da biomedicina estética, né? Pensei, acho que isso aí deu certo, né? E realmente, assim, não é brincadeira, mas a gente, eu sempre, desde criança, pensava, nossa. O que, que eu vou ser quando eu crescer? O que, que eu quero ser? O que, que eu vou fazer pelas pessoas? O que eu vou fazer pela humanidade? Eu quero fazer alguma coisa legal, alguma coisa que fique na história e que ajude as pessoas, porque realmente, não sei, não tem que propósito a gente tem de viver se a gente não puder, com o que a gente tem, ajudar outras pessoas. Né? Ajudar essas pessoas a fazer algo de melhor com a vida, na vida delas. Então é isso, assim como eu sei que eu já fui, tive a ajuda de muitas outras pessoas, muitas pessoas foram essas para mim, me ajudaram, me incentivaram, me motivaram, eu também quero retribuir, motivando, incentivando, e sempre quis, desde pequena, desde criança. E com a biomedicina estética, quando eu achei essa, né, quando eu me vi envolvida nessa área da estética e vi que o biomédico, né, também podia fazer estética, do meu ponto de vista, porque tudo que acontecia dentro de um consultório estético, dentro de uma clínica estética, dentro de um procedimento estético, tinha necessidade de, né, de ter conhecimentos é, na área da saúde e tudo que se propunha a ser feito ali era, era passível do biomédico estar fazendo também. Então, eu comecei a lutar para essa habilitação. E foi isso que eu separei um pouquinho aqui para vocês, para eu contar um pouco dessa história, que muitos aí já sabem, outros não. Deixar aqui registrado, nesses 12 anos, e dizer para vocês o, o, como eu me sinto, como eu me sinto realmente, quando eu olho para trás e falo, gente, já se passaram 12 anos. 12 anos, é muita coisa, sim, perto do que a gente viveu naquele 2010, quando foi aprovada. Muitas pessoas não acreditaram naquele momento que fosse durar um ano, dois anos, cinco anos, o que já 12 anos. E este final de semana, na sexta-feira, vocês viram, eu fui homenageada no Conselho, fiquei muito feliz... É, não pela homenagem em si, lógico, amei a homenagem, não, o doutor Das, doutor Silvio, pessoas maravilhosas, doutor Edgar e muitos outros colegas que estavam lá, doutor Carlos, colegão meu, foi professor comigo na Lusíada, a Fátima, irmã dele, que foi minha aluna, estava lá recebendo o prêmio também, entre muitos outros colegas que eu vi. É... A Marisa da Unicide, a Cássia do Conselho, a Elaine, tantas pessoas maravilhosas, um beijo né, para todas elas. É, mas assim, fiquei muito feliz com a homenagem, mas para mim não foi só minha, foi, foi de todos, todos nós que estamos na biomedicina estética. Então, todos nós recebemos essa homenagem. Então, sinta-se homenageado também, porque a homenagem, né? Foi pela criação, foi por tudo que eu fiz, sim Mas foi por essa linda área que se abriu dentro da biomedicina E que bom, não é? Quantas pessoas, quantos biomédicos foram impactados, voltaram para a biomedicina, que alguns estavam já nem atuando com biomedicina mais, voltaram para a biomedicina para poder fazer estética. E o carinho das pessoas, o carinho dos colegas, né, aquele reconhecimento, para mim, de verdade, foi muito bom. Porque quem me acompanha de perto, e me acompanhou de pertinho nesses 12 anos e até um pouco antes sabe o quanto eu, sabe o quanto eu sofri, sofri por colegas, colegas biomédicos, não foram só os médicos não, tá, gente? Porque os médicos era até, era até de se esperar, né, que tivesse algo contra mim, mas você vê biomédicos, biomédicos contra o que eu estava fazendo, tentando trazer uma nova oportunidade para a classe, nossa, aquilo doeu, viu? Doeu ver pessoas assim da tua categoria, que estavam torcendo para dar errado, tentando caçar o seu diploma, tentando te perseguindo, sabendo tudo da tua vida, só porque você estava querendo fazer algo de melhor pela classe. Então, quando o doutor Silvio inesperadamente fez aquele discurso, porque o protocolo era, foram 40 biomédicos homenageados, chamava o biomédico, cumprimentava o doutor Dácio, o doutor... Edgar e depois, cumprimentar o doutor Silvio fazia uma a foto e pronto. Quando naquele momento, que eu vou colocar mais tarde aí para vocês verem, o Dr. Silvio parou, a, parou ali o protocolo e pediu o um microfone e começou a me homenagear, foi ter uma homenagem, vou fazer uma uma homenagem especial para você. Aquilo me deixou assim. De pernas tremendo. Doutor Silva. se você assistir isso aqui um dia... Minhas pernas tremiam... Porque eu não esperava. Tem pessoas que falam assim... Até que na empresa... Nossa... É, nossa, você não estava esperando? Gente, eu não esperava. Ninguém esperava. Foi assim, uma surpresa. E as palavras dele... O que ele disse ali naquele momento... O reconhecimento... Igual eu vou mostrar para você... A gente gravou tudo... Foi assim... Sensacional... Sabe porque realmente esses anos todos eu lutei, luto e ouvia tantas besteiras de certas pessoas aí, né? E ouvir do presidente do Conselho Federal, a pessoa que foi a primeira pessoa que eu falei sobre a biomedicina estética lá em 2006 E ouvir dele essas palavras 12 anos depois, até mais, né? 2006 para 2022 dá o que? 16 anos? Né? 16 anos depois da minha primeira conversa com ele aqui em Ribeirão Preto, da possibilidade do biomédico médico para a estética. Gente, foi assim um presente. Muito obrigada, doutor, doutor Silvio, doutor Dácio por essa oportunidade, porque realmente fiquei de alma lavada, falei. Fiquei feliz, porque realmente foi uma coisa que tocou meu coração. Aí já chegaram aqui as perguntinhas: perguntaram como é começar do zero? Bom. Começar do zero é. Acho que é magnífico. Maravilhoso. Sério. É muito bom. Você não está copiando ninguém. Você está criando, você está fazendo, você está desenvolvendo. Você faz daquilo do, te, do teu jeito. Você tem que ser muito criativa, você tem que ser muito persistente, você tem que ser muito guerreira, porque você não encontra nada. E naquela época foi isso. O que, que eu encontrava? Nada para eu fundamentar, para eu poder comparar. Então eu tinha que buscar algo que realmente fizesse sentido para o que eu acreditava. Então eu tive que desenhar, começar ali, ó, comparando tudo que nós biomédicos já fazíamos na análises clínicas, na análise de água, na citologia, em outras habilitações que existiam e começar a ver o que, que tinha de similaridade e equiparar com as, a possível atuação do biomédico na estética. Então, essa esse desenvolvimento, essa busca, essa pesquisa para mim foi fenomenal. Então, começar do zero é maravilhoso. Eu adoro começar do zero. De verdade, não tenho preguiça, eu tenho gás, eu tenho vontade de, sabe, subir o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro e escalando até chegar no topo, porque se eu me proponho a fazer algo, eu quero fazer algo para eu poder me destacar, para eu poder chegar onde eu realmente imagino, eu não sou de desistir. E olha que às vezes não é fácil, viu, gente, você cai, você tropeça, você atrasa, você desanima um pouquinho, mas depois você anima de novo, é, tem que ter gás, então já, quem me perguntou aí, olha, começar do zero é muito bom. Comece algo do zero, mas vá até o final, faça o seu melhor, acredite no teu potencial e acredite naquilo que você está iniciando. Então, eu vou contar um pouquinho da história, tá? Depois eu vou falar dos cursos, calma, tem aqui outra pergunta, além de extensão, qual curso poderia investir antes mesmo de me formar se pudesse atuar? Bom, para você que me perguntou isso, espera mais um pouquinho que eu vou te mostrar aqui durante a minha apresentação. Vamos começar então, Luiz, aí nossa apresentação. Bom, como vocês Nós sabem, aqui eu sou. Com o Dr. Dasso... Eu... Opa! Sou reconhecida como mãe da biomedicina estética e nesse período todo que eu desenvolvi a biomedicina estética, eu ganhei esse título carinhosamente dos meus colegas biomédicos que sabiam souberam e fiz, viram tudo que eu fiz e até mesmo nessa, nessa homenagem sexta-feira, o doutor Silvio e o Dr, Cio, o Dr. reforçaram isso e é verdade porque né, já fiquei um pouco tímida em relação a este título, tinha um pouquinho de vergonha, não sei, mas de verdade, é, realmente o que eu faço é coisa de mãe mãe mesmo, mãe. Eu cuido dos meus alunos, dos meus filhos, dos meus médicos, mesmo aqueles que não foram meus alunos, mas são biomédicos estetas, eu cuido como mãe. Então, mãe, não é só porque eu dei à luz a biomedicina estética e criei a biomedicina estética, não. É porque eu acho que eu cuido, cuido muito cuido muito bem ainda da biomedicina estética, né? Então, hoje, sou biomédica esteta, lógico, fundadora e diretora das clínicas Anapulga, das, que, que são as clínicas escolas NEPUGA também, fundadora e diretora do NEPUGA, que é o núcleo de especializações, e fundadora e diretora da FAPUGA, sou diretora-geral da FAPUGA. Eu fundei também a SBBME, Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, e a ABRAZEI. São duas associações que estão em prol da, dos profissionais da saúde na estética. Agora, vamos assistir uma entrevista. O Luiz já colocou a entrevista, né Luiz? É isso? Pode chamar. Vamos chamar a entrevista? Vamos primeiro ass assistir essa entrevista rapidinha Com o Dr. Dácio Campos Que eu fiz lá Olha, exclusiva para quem tá aqui Não sai, assista que depois eu vou contar Um pouco mais desse como é começar do zero Nós estamos aqui com o Dr. Dácio Campos Presidente do Conselho Regional Da Primeira Região Biomédico E assim, um grande amigo também Então, doutor Dácio Como que é esse evento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 contrá-lo lá e realmente aquela plenária foi uma plenária assim mágica, mas também, né, nessa data, 10/10/2010, um portal se abriu, né, no, no universo e nós aproveitamos. E quem tava lá, eu, né, para poder defender nossa classe. Eu recebi aí que no chat uma mensagem de uma enfermeira, né, falando que não abri somente para a biomedicina, que eu abri para enfermagem também. Muito obrigada, Edna. Doutora, você não está abrindo mais um, mais um espaço, você está, não está abrindo um espaço e ajudando não só a biomedicina, mas também a enfermagem que está sendo motivada. Então, apesar de termos um grande carinho, um caminho a percorrer. Isso aí, ó, e eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu já fui na, no COFEM algumas vezes defender vocês, enfermeiras, tá? farmacêuticos, enfermeiros e quem sabe agora outras classes aí que estão precisando. Bom, então eu venho, sou hemoterapeuta, né? Eu, eu sempre trabalhei em banco de sangue, nossa, muitos anos, 10, 12 anos em banco de sangue. Já entrei na docência no ano de 2000, mais ou menos 1999, 2000. Talvez muitos aqui nem estavam na faculdade, mas eu já era professora docente da Luziada. Inclusive encontrei um colega meu da Lusíada, na Luziada lá na comemoração. O Carlos, o Dr. Carlos Eduardo Pires e a Fátima Pires estavam lá. Então, e sobre a médica esteta. Próximo. E aí que vem a minha... né? que vem uma parte da minha história, né? Quando eu era lá, hemoterapeuta, trabalhava, trabalhava no banco de sangue, estava na Lusíada, dando aula, tudo, eu achava que estava tudo bem. Mas, de repente, eu me senti completamente sem saber o que fazer e nem para onde ir. Você também já se sentiu assim alguma vez? Porque eu me senti. Volta aqui, Luiz... E foi por isso que eu vim para a estética Lá eu estava, eu achava que eu estava super bem Eu tinha 27 anos quando eu comecei a dar aulas, ministrar aulas na Luzia. Entrei no, meu, no programa de mestrado da Luzia E achei que estava tudo muito bem Dava aula na Luzia, era supervisora no banco de sangue Estava com a vida boa Ganhava bem, trabalhava bem E achava que estava tudo muito bem só que um dia eu saí do banco de sangue, um ano eu saí do banco de sangue, e no ano seguinte tudo aconteceu naquela faculdade. Né? Quem é meu colega, quem já foi aluno meu sabe, tudo aconteceu naquela faculdade. E 2004 foi um ano do cão naquela faculdade para mim. E aí, quando foi janeiro de 2005, eu não tive dúvidas, eu falei, preciso voltar pro interior. Aí eu vim pra cá. Então, tudo aquilo que eu tinha de segurança, de base, que eu achava que era, nossa, era ia ser a minha vida por muitos anos daquele jeito, eu perdi. Eu, tipo, fiquei sem chão. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, né? O que, que eu vou fazer? E eu já vinha pensando algumas coisas de estética eu gostava muito de fazer estética em mim, sempre ia para as clínicas, Zona Dera, é, Life lá em Santos, e outras que tinha lá em Santos, e eu falei, ai, ah, olha que vida boa o povo tem de estética, né, vem aqui, faz uns procedimentos estéticos, cobra caro, o povo paga, porque não quer ficar bonito, se um dia eu resolver mudar de profissão, vou pra estética, né, eu já gostava, já achava legal os resultados, tudo, já fazia enzimas e outras coisas, por que não? E aí, foi onde aconteceu, né? Parece que eu tava pensando tanto Que eu queria alguma coisa diferente E aconteceu tudo aquilo Que eu não tive dúvidas Eu voltei pra Sertãozinho E montei uma clínica de estética E todo mundo, como assim? Você é mestre em ciências da saúde nem né? hemoterapia você trabalhou 10, 12 anos em banco de sangue, tem diversos cursos nacionais e internacionais. Você vai alegar tudo isso da, estética, da, da hemoterapia para vir para a estética? O povo quase surtou. Vocês já se sentiram assim? Já aconteceu isso com vocês quando vocês resolveram ir para a estética? O povo surtando. Como assim você vai para a estética? Às vezes hoje menos, né? Porque hoje está uma coisa mais normal. Mas imagina você em 2005, uma biomédica vindo para a estética. Era bem diferente. Não que não existiam, tinha sim, tá? Mas as biomédicas que estavam na estética naquela ocasião, estavam como esteticista, trabalhando como esteticista. Drenagem, limpeza, máscara, os procedimentos manuais. E aí que foi né, um, primeiro, um primeiro grande passo para quem perguntou para mim o que era começar do zero. Porque eu tive que começar algo do zero, eu tive que me reinventar. Eu era nova, eu tinha aqui, uns 30, 31 anos Eu era nova ainda, idade de muitos aí, né? Mas eu tive que fazer alguma coisa diferente Porque eu não tinha, quando eu voltei para Ribeirão Preto, sertãozinho Não tinha mais espaço para mim em hemoterapia aqui, em banco de sangue Eu até consegui emprego, mas eu ia ganhar, tipo assim 10 vezes menos do que eu já ganhava em Santos Naquela posição que eu tinha atingido, atingido naqueles anos todos de profissão Além disso, eu não queria passar o dia inteiro trabalhando na, no, no hospital, no banco de sangue, 40, 44 horas semanais, sem poder ver minha filha, que tinha entrado na adolescência, sem poder acompanhá-la e sem poder, sem ter vida. Não, eu queria algo que eu pudesse fazer meu horário, ser dona do meu próprio negócio e seguir todo aquele empurrão empreendedor que meus pais sempre me deram desde pequena. Desde pequena eu sempre fui empreendedora. Eu vendia canetas coloridas, canetas importadas, que meu pai trazia do Paraguai, na escola. Na época de lencinhos, lá na Barão de Mauá, vendi tanto lencinho na Barão de Mauá, que minha mãe trazia de São Paulo. Vendia lencinho. Lembra daquela época de lencinho? A Emerson tá aqui, com aqueles lencinhos que eu arrasto. Nossa, vendi tanto lencinho, eu não passava aperto, gente. Eu vendia tudo. Nossa, quando eu fazia esta, o, o, a especialização no Hemocentro, eu ia com o meu bagageiro do carro, lotada de bugiganga que meu pai trazia do Paraguai, que ele tinha uma linha de, de turismo comercial para o Paraguai, e ele trazia, e eu vendia aquele monte de bugiganga. Na hora do meu almoço, Eu havia, meu carro era um, um Corsa verde, aquele verde água, do Corsa que lançou, eu abria meu corcinho assim e tinha ursinho que falava, tinha bolsa, tinha tudo com perfume, enquanto era bugiganga ali, eu. A... como que fala? A camelô. É. Pronto, é isso, né? Então, a gente não tinha aperto. Então, quando passei por aquela decepção lá em Santos e, tipo, fiquei sem chão, eu realmente falei, tem que fazer alguma coisa na vida, o que eu vou fazer, né? Não dá pra voltar a vender as bugigangas, né? Eu tinha que fazer alguma coisa melhor agora. E foi onde eu acreditei, né? No meu espírito empreendedor, que eu acho que todo mundo tem um pouquinho de empreendedor na vida. Todo mundo tem. Tem gente que fala assim, ah, não nasci pra vender. Ah, não nasci pra isso, não. Tem, gente. Na hora que aperta, que o boleto chega, a conta chega, você precisa trabalhar, você precisa pagar... Você vai achar o espírito empreendedor, nem que foi embaixo do tapete. Você vai lá achar ele. Você vai. E fui. E comecei. Falei, vou montar uma clínica. Tive um acerto bom, graças a Deus. Tanto do Banco de Sangue quanto da Luzida. Falei, vou montar uma clínica. Todo mundo, imagina. Dez anos você juntar esse dinheiro. Você vai torrar esse dinheiro abrindo uma clínica? Eu falei, vou. Não, mas eu falei, gente, dinheiro na mão. É pra gente investir em alguma coisa. Você não pode ficar guardando dinheiro e vivendo uma, minha, uma vida miserável, sem, com medo de investir, se você, sabe, passando fome, mas o dinheiro tá lá guardadinho, mas eu vou comer pouquinho aqui, não, investe, faz aquele dinheiro trabalhar para você, aquele dinheiro virar mais e crescer, e você né, poder é, é, usar o rendimento desse dinheiro para você poder fazer as suas coisas, né? Então, tipo, eu pensei nisso, ah, se eu deixar o dinheiro guardado, em pouco tempo eu vou gastar esse dinheiro e não vou montar um negócio para mim, então eu vou investir esse dinheiro num negócio, e, mas pode acontecer eu perder, mas talvez eu perderia daqui a um tempo também, ou resultar em alguma coisa, né, então é a vida do empreendedor no Brasil, eu não tem outra não, tá gente, no Brasil os empreendedores são bem, bem corajosos, e fiz isso, próximo slide, o Montei a Corporale, essa clínica que vocês estão vendo aí. Não fui muito modesta não, tá, gente? Montei a clínica em Sertãozinho. Tinha mais ou menos uns 500 metros quadrados, uma super casa no centro, fiz uma super reforma. Todo mundo me chamando de doida, eu sou doida mesmo. Ali onde tá escrito o telefone, né, aquele telefone ali... O primeiro mês que eu comecei a abrir a clínica, eu coloquei uma faixa assim, porque minha maior concorrente era em Ribeirão Preto, é uma, uma clínica que chama Fisioforma. Naquela época era, né? E aí eu coloquei assim, ali onde tá ali o telefone. Aqui. Aqui. Isso, aqui onde está o telefone. Eu coloquei assim: Sertãozinho vai mudar de forma. Uma faixa enorme. Todo mundo, como assim? Fazendo a obra lá. Como assim? Sertãozinho vai mudar de forma? Tudo ideia minha, tá, gente? Eu também sou um pouco marqueteira. Eu falei, vou colocar isso. Aí, enquanto isso, eu tava lá criando o nome a Corporale, Que eu queria as minhas iniciais, o nome. Então, eu criei a ACP, de Ana Carolina Pulga. A Corporale. Aí, eu fiz esse corpo laranjinha. Porque eu queria que o corpo que fosse laranja. Significasse energia. E o resto verde, verde água. Que significava saúde. Então, tudo isso... Eu que criei, tá, gente? Não sou designer nem nada, não, tá? Mas adoro, adoro criar as coisas. Já criei ter o um nome da tá? sertão de uma de forma, e todo mundo lá perguntando o que, que era, para, achava que era academia, não era academia. E quando eu abri a corporale, né, toda requintada, toda chique, toda, né, na, no, no inox, né, tudo de inox, tudo bonito, tudo chique, branca, chiquérrima. Primeiro mês, segundo mês, era tão chique que o povo de sertãozinho não entrava. Eu já tive uma decepção. Eu falei, ai ah, meu Deus, não sei onde eu coloquei meu dinheiro. E agora, o que, que eu faço? Aí os boletos chegando, as coisas acontecendo. E vai, e vai, e vai. Tive que mudar, né? Mudei a fachada, depois disso eu pintei a fachada de outra cor. Pintei o chão de verde, a, o muro de laranja... E aí, ontem esse, esse, esse, esse painel bonito, coloquei um painel... Ainda fui roubada, ainda roubaram meu painel. Esse painel e foi roubado, acredita? Tudo acontece, né? Foi roubado. Fechamos a clínica num dia, uma noite no dia seguinte chegamos... Cadê? Roubaram o painel em sertãozinho, vocês acreditam? Aí, ah, já que isso roubou mesmo, vou colocar tudo colorido. Coloquei uns, uns coisas, sei lá, aqueles, aqueles... Aquelas lona de venda de carro de automóveis, assim, venda de automóveis que tem assim em frente, aquelas lojas de carro usado, aquelas coisas bem, bem colorida, bem cheguei, bem chamativo, coloquei isso ali. Aí começou a entrar paciente, começou a entrar gente, ficou mais popular, popularizei a Corporale. E aí foi onde a gente começou a fazer algumas ações de marketing dentro ali, né, da, da clínica, na redondeza, no comércio, tudo para poder começar a funcionar, mas o que dava uma estranheza nas pessoas quando chegavam na corporal era ver que eu não era esteticista, que eu era biomédica E as pessoas falavam assim, nossa, isso lá em 2006 já, né? 2006, 2000, é 2006 Mas biomédico, pode fazer estética? E aí meus clientes colocaram uma pulguinha atrás da minha orelha Eu é, eu sei anatomia, eu sei fisiologia Citologia, histologia, química, bioquímica, biofísica, tudo que se faz na estética, por que eu não posso? Porque eles estão achando que eu biomédico não pode fazer estética? Só que é né? muito ruim, né? Fiquei pensando. E aí o caixa, né, faturando, dinheiro entrando, eu tava ganhando mais do que como biomédica, não é... <risos> Pode fazer, né, a gente tá aqui trabalhando honestamente, com o que eu sei, não tô prejudicando a vida de ninguém, porque não posso. E aí eu comecei a pensar, falei, olha, quer ser uma coisa? Deixa eu ver lá no meu conselho, porque eu nem tinha me atentado em ligar no conselho nem nada. Aí quando eu mandei um e-mail pro conselho, <risos> pro presidente daquela época, que graças a Deus não tá, nem biomédica é mais, né, aleluia, <risos> nunca respondeu meu e-mail, né, e aí mandei um, mandei outro, mandei outro, não respondia. eu falei, ah, deixa eu ver no site, perguntas frequentes, não sei se ainda tem esse perguntas frequentes lá, Tava assim, estética não é uma área pertinente ao biomédico. Então alguém já tinha feito essa pergunta, e eles colocaram bem grande, assim, ó, estética não é uma área pertinente ao biomédico. E, gente, como assim não é pertinente? O que é pertinente ao biomédico? Pesquisa? Análises? ganhar mais do que ele paga na faculdade, porque quando eu saí da Barão de Mauá, que eu procurei emprego em Ribeirão Preto, antes de ir para a especialização, o meu salário em Ribeirão Preto era menor, era metade da minha mensalidade na Barão de Mauá. Ou seja, eu tinha que ter dois empregos para eu pagar a minha mensalidade. Trabalhar 80 horas semanais, não sei onde eu ia achar isso, né? <risos> para poder né, é, pagar a mensalidade, ganhar igual eu gastava, investir em mim, então era um absurdo, aí eu comecei a questionar, mas imagina, né, nunca me responderam decentemente, ah, não, doutora, não pode, não pode, não pode, não pode, e eu sou uma pessoa que eu sempre paguei meu conselho, de quando eu peguei minha carteirinha do conselho, que meu número é 5589, de quando eu peguei minha carteirinha do conselho, lá atrás, quando eu tava me formando, e eu fui para a vida profissional, eu nunca deixei de pagar meu conselho, nunca, nunca. Então, poxa, eles têm que me dar uma satisfação, uma justificativa. Como eu não tinha a resposta do conselho regional, eu procurei o doutor Silvio Seca aqui em Ribeirão Preto, que ele ficava numa sede do Coque, em Faculdades Coque aqui em Ribeirão Preto. Fui lá, conversei com o doutor Silvio, passa mais um slide. Essa é a corporale. aí, volta um, por favor. Aí já é 2010, aí eu voltei, pintei ela de branco, depois foi melhorando as coisas, eu fui, fui trazendo de novo o conceito da Corporale. Não tenho foto da, de 2006, 2007 aqui. Mas, quando eu fui lá visitar o Dr. Silvio Sec, para poder falar da Biomedicina Estética, eu já tava assim, com o um projeto bem desenhado na minha cabeça. E eu já tava assim, com as ideias, já tinha pesquisado é, Anvisa... É, manuais de equipamentos da Anvisa Já tinha pesquisado outros conselhos de classe Já tinha, já sabia de toda a briga que tinha ali Entre a própria medicina, cirurgia plástica, dermatologia E, e a possível área de medicina estética Então eu já tava assim, a par de um monte de acontecimentos Fui lá, fui no doutor Silvio para poder conversar com ele, né? Ver o que ele me diz é, peraí, deixa eu ver ter mensagens aqui de vocês mesmo, tá? Se tiver muitas perguntas, perguntando aí. Hã? Tá, pergunta. Qual dica a senhora tem para investir? Eu vou responder todas vocês, mas deixa eu contar isso que aconteceu, gente. Pra vocês verem como o negócio não é fácil. Começar do zero pra quem me perguntou aí. Nesse dia que eu peguei, fui lá falar com o Dr. Silva, eu tinha uma reunião marcada com ele, tipo, nove e meia da manhã. Porque eu falei que eu ia contar coisas para vocês das quais eu não tinha contado ainda né mas, mas isso aí é rapidinho era uma era nove e meia era minha reunião com ele peguei o carro fui de sertãozinho para Ribeirão chegando tipo assim uns cinco quilômetros de lá acabou a gasolina no meu carro acabou a gasolina no meu carro e meu carro parou. E ele falou assim: Ó, oh, não vou poder te atender só às 10 horas. Porque às 10 horas não posso, tem que sair. Eu, caramba, e agora? Não sei nem se ele sabe disso. E agora? O que eu faço, gente? Abri minha bolsa. Não tinha um real. Porque eu tava numa fase assim, tava melhorando a corporal. Mas tava com as minhas dívidas, pagando minhas dívidas ainda, né? Eu, gente, o que eu faço? E agora? É minha oportunidade. Eu vou perder essa oportunidade. Não posso. Tudo acontece, né? De repente, parou um casalzinho de, de velhinhos, um senhor e uma senhora. Pararam assim e minha filha, o que está acontecendo? O tocar tá, carro quebrou? Eu falei, não, estou sem gasolina mesmo. Ele falou assim, ah, se quiser a gente vai no poço buscar gasolina para você. Eu, gente, mas eu não tenho um centavo. Meu cartão não ia dar meu cartão, nem meu cartão acho que eu tinha dinheiro. E eu falei, nem cheque, nem nada, assim, eu não tenho nada aqui. Eu sei tão, assim, desesperada pra vir pra reunião, que eu até esqueci de abastecer, de ver tudo. E naquela época, celular, né, até eu ligar pro meu marido vir, ele tava sem carro em sertãozinho, como ele ia vir me socorrer. Aí o senhor falou assim, não, eu vou lá no posto, pego o, o, a gasolina pra você. Eu falei, não acredito, o senhor faria isso? Ele falou, sim, vou, o senhorzinho foi lá para nem vai voltar mais, né, imagina. Vai lá buscar gasolina pra mim? Né? Uma super despreparada Porque não abasteci o carro antes de sair Pois veio de o senhorzinho Abasteceu meu carro Colocou gasolina Até que deu até pra eu voltar pra sertãozinho E ele falou Ah, depois se você pudesse a minha conta Você me deposita Eu falei, gente Quem que faz isso? Foram dois anjos Que apareceram ali na minha vida Na nossa vida, né? E aí eu consegui chegar a tempo Na reunião com o doutor Silvio Seck E aí... Foi assim, né? Ele me ouviu, cheguei lá meio atrasada, ele me ouviu, ele falou assim... Ué, Ana, se você acha que tem chances, faz uma pesquisa, se der tudo certo, tiveram alguns interessados, a gente habilita. A gente vê o que a gente faz. Isso foi em 2006. Aí eu falei, saí de lá super motivada, saí de lá muito motivada. E eu tava falando isso com o Carlos na sexta-feira: olha a diferença, né? Eu poderia sair de lá desmotivada, como muitas pessoas, quando a gente fala assim: ah, faz uma pesquisa, vai atrás. Se der certo, a gente conversa de novo. Num, depois a gente nem aparece mais. Eu recebo muitas pessoas que me procuram: ai, Ana, eu tive uma ideia disso, tive uma ideia de fazer aquilo. Ana, eu quero fazer isso, tal, tá, tal. Tá, tá. Eu falo: ah, legal, legal. Vai lá, pesquisa, vê se é legal, se é bacana, começa a fazer o projeto, depois vem conversar comigo que a gente, né, dá andamento. Muitos não voltam, se sentem desmotivados, mas eu me senti muito motivada, muito, e falei, sei de lá feliz. Meu marido pegou e falou assim, ai, mas você é boba, né? Ele, eles vão ficar me enrolando e não vai habilitar coisa nenhuma. Eu falei assim, não, mas vamos, vamos atrás, me ajuda, vê o que você pode fazer, o Rodrigo é administrador, entende muitas coisas que eu não entendo, aí ele foi atrás e me ajudou, então vamos fazer um baixo assinado, então vamos fazer um baixo assinado, e aí a gente começou a, a agitar, e ele me ajudou bastante nisso, e me orientando, me conduzindo, ó, faz isso, faz aquilo, e aí daí a pouco começou, tinha Or Orkut naquela época, né, daí a pouco começou uma discussão sobre isso no Orkut, né, eu comecei a postar, as pessoas começaram a vir, a brigar e tudo, e que isso não podia, onde se viu, vai rebaixar a classe da biomedicina, biomedicina estética, vai prejudicar a biomedicina, isso aí, onde se viu, né, o biomédico, vai fazer estética, vai arrancar cravo, espinha da cara dos outros, não pode.